Imagina você acompanhar um streamer por um bom tempo, daí você começa a ter um certo carinho por ele pra simplesmente ele aceitar um desafio insano e perder a sua vida em live. Pois é, infelizmente isso aconteceu com um youtuber e é sobre isso o vídeo de hoje. Opa, meus queridos tio na área, tudo tranquilo com vocês? Antes de fato chegar no ponto principal, eu queria só perguntar um bagulhinho pra vocês. Vocês estão gostando dessa nova fase do canal? Vídeos mais sérios, não focado só em opinião, mas sim em alguns casos mais documentário, não sendo documentário. Até porque eu tô em uma transição de conteúdo, de tudo, e eu tô bem receoso. Só que eu tô feliz, e eu queria saber se vocês estão curtindo. Enfim, eu já falei demais e vamos pro vídeo. No dia 18 de julho de 2019, algo bizarro aconteceu. Só que pra gente chegar lá, a gente tem que entender como tudo aconteceu. Na China, existe um concorrente do YouTube, digamos assim. A plataforma se chama do you E por lá ficava a grande maioria dos influenciadores chineses. Até porque em 2019, o acesso ao YouTube era restrito em alguns lugares. E beleza, na plataforma existia criadores de conteúdo como no YouTube. Que fazia vídeos de vlog, vídeos de jogo, live e assim por diante. Como já funciona no YouTube em si. Eis que um criador de conteúdo de lá, chamado San, de 35 anos, decidiu fazer uma live com intuito de ficar famoso. Na época ele tinha 15 mil inscritos por lá e era bastante coisa porque era numa rede social que era somente usada lá na China e 15 mil era muita coisa. Só que essa tentativa de fama ela foi insana e custou a vida dele. Pra aumentar os números de seguidores, o Sam pegou uma roleta, tipo a roleta do Bom de Companhia, e colocou inúmeras coisas escritas, tais como vinagre, álcool, larva, escorpião, largatixa, lacraia, dentre muitos outros insetos só que venenosos. Pra provar que se caísse esses insetos venenosos, seria o meu Deus, o maior alvo, o fodão em comer. E comendo, iria valer a pena pra ganhar seguidores. E foi exatamente no dia 18 de junho de 2019, como eu falei lá no começo Que tudo aconteceu O Sam abriu uma live e implorava por seguidores Ele dizia que quando atingisse tal meta Ele ia gerar roleta pra degustar o que caísse E mano, ele fez isso Dentre seguidores indo e vindo Conversa sendo jogado fora ele foi comendo e bebendo o que tava naquela roleta, ele comeu cerca de 6 ovos crus, bebeu quase meio pote de vinagre, ingeriu álcool puro dentro de si mesmo e também comeu coisas como barata, largatixa, uma centopeia venenosa e vermes que ainda estavam vivos, tudo isso ao vivo, achando que era engraçado que ele tava querendo ganhar seguidores. Até que por volta das 5 e meia da tarde, mais ou menos, o Sam disse que estava se sentindo estranho na live. Ele basicamente passa mal e simplesmente cai desacordado no meio da live. O desacordado não significava que ele tinha desmaiado, e sim que ele tinha falecido. O mais bizarro de tudo é que a live ficou aberta por um dia. E além de pessoas verem ele falecendo ao vivo, também teve pessoas que entraram na live e não via ele. Porque simplesmente ele estava no chão desacordado. Ou melhor dizendo. Ele estava no chão, sem vida. Se passaram exatos um dia. Daí a namorada foi ver o namorado. E quando ela entrou na casa do Sam, ela apenas se assustou, porque encontrou o namorado sem vida e ainda... Em live, tá ligado? Ela percebeu o que estava acontecendo Ela ainda conseguiu fechar a live desesperada Ligou pros policiais E simplesmente tudo o que é relacionado ao Sam Foi deletado e pouquíssimas pessoas sabem sobre esse caso E é aqui onde eu entro Onde eu conto o caso pra vocês Até que ponto as pessoas vão por likes e seguidores, cara? Eu realmente fico cada vez mais embasbacado Em saber que tem tanta gente tão extrema pra conseguir isso Pra conseguir a fama We'll yeah. Existe pouquíssimas informações sobre o Sam, até porque o próprio governo chinês apagou literalmente tudo sobre ele. Mas dos poucos relatos que eu encontrei pela internet, o Sam sempre foi um rapaz normal, feliz, que fazia suas lives, fazia seus vídeos de boa, e que não tinha sido por acaso dele ter conseguido 15 mil seguidores. Até porque ele era um rapaz feliz, e os vídeos eram muito engraçadinho, tranquilo e de boa para se assistir comendo. Só que é realmente muito triste ver que ele chegou nesse ponto. O bom tem que ele entre em desespero, por fama, por seguidores, e coloca a sua própria vida em jogo. E simplesmente perde a própria vida por isso. E é basicamente esse o caso de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito prazer e muito obrigado por chegar até aqui. Comenta aqui o que vocês acham sobre esse caso. E também o que vocês acham sobre pessoas que fazem de tudo por likes e seguidores. Com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. E eu acho que eu já falei demais, né? Valeu, falou e é nóis. Até a próxima e fui. Beijão e se inscreve no canal, véi. Por quê, mano? As pessoas fazem de tudo por seguidor, véi. Ah!